Mas aí, queria mostrar para vocês um recurso que é um recurso que eu uso muito. É, bem, em geral, quando eu estou trabalhando sozinha com os meus dados, eu uso muito o R, né? trabalho muito na estatística com o R. Mas, para trabalhar com a Marília, que é designer, e com as repórteres, a gente trabalha muito no Google Sheets. Certo? Para quê? Primeiro, para que é uma linguagem muito mais amigável, né? Para que todas possam entender. E segundo, para que todas possam editar e mexer juntas, ok? Então, o que, que a gente faz? A gente usa esse recurso lindo, maravilhoso, que se chama tabela dinâmica. Eu vou aqui em dados, certo? E venho aqui trabalhar em tabela dinâmica. Ela vai me perguntar se eu quero que ela abra numa nova página, e eu quero... E aí, percebam, gente, ela vai me dar a opção de sumarizar os dados da base de dados, que, são, que estão aqui nessa primeira planilha. Ela vai me dar umas sugestões ali, várias vezes são sugestões bacanas, mas hoje a gente não vai querer pegar essas sugestões. E aí... Ó, vamos usar aqui um clássico da GN, Acho que o primeiro dos dados que a gente roda sempre por aqui. Descrição de cor e raça nas linhas, certo? Então, ele já vem aqui e nos dá a descrição de cor e raça ali nas linhas. E nas colunas, a gente vai pedir a descrição do gênero, tá? Tá? Então, nós vamos pedir é, como que se distribuem os valores. E aí, tanto faz, pode ser, pode ser tanto raça quanto gênero, os valores eles vão nos dar a mesma coisa. Então, aqui ó, a gente só precisa cuidar para como que eles vão resumir, porque às vezes eles gostam de dar soma de tudo. O que eu quero que eles nos deem é a contagem. Então, quantas vezes cada um desses aparece, tá? Aqui ele está nos dando, gente, números absolutos. Então, a gente tem um total lá de quase 20 mil prefeitos, candidatos a prefeitos, ok? Total, para mim, Flávia, na lista de dados, não me ajuda em muita coisa. Para Marília, eu sei que ajuda e ela já vai explicar para vocês o porquê. Mas aí, gente, que tem o um pulo do gato para a gente. Quando a gente vem aqui, ó, na, no mostrar como, que a gente consegue começar a mexer nos parâmetros e entender o, as possibilidades que a gente tem para perceber como é que esses dados se distribuem. Então, a primeira possibilidade que a gente tem é mutar, mudar isso aqui para o percentual da linha, pedir para eles mostrarem o resultado para a gente no percentual da linha. Aí a dica de ouro é, dica de ouro, assim, fase zero da estatística. Olhar sempre onde fecha o 100%, certo? Onde fecha o 100% vai nos dizer para que, que a gente está olhando. Aqui a gente está olhando, entre as pessoas amarelas que se candidataram, 15% são do gênero feminino e 84% são do gênero masculino. Vai descendo, vai sair da mesma maneira. No total geral, sem olhar para cor e raça, a gente tem a distribuição: 13,4% das mulheres são candidatas à prefeitura, e 86,5% de homens são candidatos à prefeitura. Aí vamos supor que a gente quer olhar não quer olhar para a linha, a gente não quer saber como é que a, a raça se distribui em função de gênero. Vamos ver, dizer que a gente quer ver como que o gênero se distribui em função da raça, tá? A gente quer que o 100% feche na coluna. Então, quantos por cento de mulheres, das mulheres candidatas, são pardas ou são negras, se a gente for somar esses dois? Então, 35% das mulheres são negras. 63% das mulheres são brancas. tá? O geral fica próximo disso também, porque os homens também ficam próximos, certo? E ainda uma terceira possibilidade, gente, é você olhar o percentual do total geral, ok? De novo, recomendo... Olhar os 100%, onde é que ele fecha? E ele fecha aqui. Então, ele está falando o quê? Do total de candidaturas, olhando para todas as candidaturas, 4% das candidaturas totais a prefeito se tratam de mulheres pardas. E aí, como que eu faço essa brincadeira, chegar até as repórteres e até a Marília, sem que eu precise ficar mandando um monte de tabelas para que elas se percam milhares de vezes. Eu escrevo pequenas frases, escrevo assim, nesse caso, lê-se que 4% das candidaturas totais é de mulheres pardas. Eu escrevo vários desses insights, e aí passo isso ou para a nossa repórter, ou para uma das nossas repórteres, ou para a nossa diretora de conteúdo.